O teletrabalho é voluntário, ou seja, depende da vontade do trabalhador e é sempre reversível. O trabalhador pode a qualquer momento decidir voltar ao trabalho presencial sem ter de o fundamentar, tendo apenas que cumprir um determinado período, um determinado prazo de aviso para voltar ao trabalho presencial. O pagamento de despesas passa a ser imperativo, obrigatório, ou seja, todas as despesas, o acréscimo de despesas que o trabalhador tenha, seja com equipamentos, seja com despesas, por exemplo, de internet ou de eletricidade, de energia, passam a ter que ser compensadas, passam a ter que ser pagas pelo empregador, pela entidade patronal. Todas estas normas do teletrabalho passam a estar protegidas pelo princípio do tratamento mais favorável, quer dizer que os direitos que a lei concede aos trabalhadores não podem ser afastados nem num contrato individual, nem por contratação coletiva. Além das situações que dependem de acordo, o teletrabalho é um direito dos trabalhadores que não pode ser negado pelas empresas sempre que os trabalhadores tenham filhos até aos três anos, sempre que tenham filhos entre os 3 e os oito anos, mas apenas no do caso dos trabalhadores que não estejam em microempresas, portanto, que estejam em, em, em pequenas, eh, médias ou grandes empresas e, e além disso, os cuidadores informais também passam a ter direito ao teletrabalho durante um período de eh, quatro anos. Foi inscrito nesta lei um princípio que vale para os trabalhadores em teletrabalho, mas para todos os trabalhadores em geral, que é o dever patronal de não conexão, ou seja, fora do horário de trabalho. Os empregadores, a empresa, os responsáveis da empresa, os chefes, os patrões, têm o dever de não contactar o trabalhador porque é o seu tempo de descanso. O trabalhador já tinha esse direito ao tempo de descanso, já tinha esse direito de desligar os equipamentos fora do seu horário de trabalho. O que se põe agora é um ónus sobre a entidade patronal que não deve contactar o trabalhador sob pena de incorrer numa contraordenação. Esta lei protege também a privacidade do trabalhador, por um lado, impedindo que uh, o, o empregador, que o patrão, possa fazer o registro do histórico de pesquisas, registro de imagem ou de som uh, relativamente ao trabalhador que está em teletrabalho e também impedindo que se imponha uma uh, conexão permanente, contínua durante o horário de trabalho. Essas duas regras são muito importantes para proteger a privacidade do trabalhador.